Oi gente, nós estamos indo então na sala The Lounge agora Vou mostrar pra vocês sobre a sala VIP, essa nova sala The Lounge aqui no Terminal 2, tá? Antes você vai ver a, a placa Sala VIP e já de cara você encontra o The Lounge Há ah, um membro do canal ali, ela, encontrei um membro, olha lá Em breve, a sala do Banco Inter, tá? Então o Inter vai ser aqui junto com a The Lounge, o Bradesco Lounge, tá? E a Go Lounge Então nós vamos primeiro na The Lounge, a sala VIP aqui, ó Tá, ó, The Lounge será essa sala que nós vamos, tá? Então, só para que vocês saibam. E a do Bradesco é aqui, tá? E aqui é a do Inter, que vai ser inaugurada aqui no Terminal 2, é, de frente aqui com o The Lounge, tá certo? Então vamos lá. E aqui é da Gol, que depois nós vamos sair dessa sala nós vamos para essa sala aqui, tá? Então, o Thiagão... Aí você tem acesso a essas tags, olha um membro do canal aqui, o Thiago, ah que legal né Thiago, Thiago vem comigo aqui, vai me falando sua experiência também tá, eu, eu já não gosto dessas coisas aqui não, você me remete à tortura, mas, Thiago, se, por exemplo, você tá, eu estou comendo uma você, você me vê não, comer, assim, a gente come, a gente já é de comer? Não. não. Eu não sei, você, sei porque eu que, eu já não, eu eu não como nada. Vale. Nada. E a sala é bonita, né? Um uhum. blue, né? Uhum. Uhum. E essa aqui tem um pijão foda, cara, uhum. que é bacana também. Ah, um é, o pessoal pode pegar, mulher, pegar né? e servir, né, com os copos, né, ó. Uhum. Uhum. Olha os vinhos aqui. Cerveja. C ah, é. Uhum. É, que cerveja que é essa aqui? As patentes. Você conhece essa, não? A Império eu conheci, as que eu já não, não lembro, não. Vamos ver como os Olá. Vamos ver. Ah, salgadinhas. Agora é salgadinhas, né, vamos ver. A sala tá vazia? Então, pessoal, essa sala aqui, ela saiu por onde que o pior de pés. Isso aqui está vazia, mas é uma sala achei confortável. Só tem três esteiras e você deitar. Então é, e é muito confortável. Você deita aqui assim, ó. É, é bem gostoso, tá vendo? Ó. E isso dá um gostoso mesmo, Porque são é três lugares, então acho que se voltar, eu defino porque que é aqui, né? Aparentemente, eu gostei da sala. Vou mostrar mais coisas para vocês. Essa aqui é a The Lounge, tá? Também no Terminal 2, Embarque Nacional. Então nós já vimos até agora o quê? A Plaza Premium Lounge, nós vimos a sala eh, W Premium Lounge, a sala Plaza Premium Lounge e agora The Lounge, tá? Que é uma rede de salas VIP espalhadas. Agora o Thiago vai rentar pra vocês verem aí. Deita aí, Thiagão. Vê se é bom mesmo. Ah, show, hein? Bom, confortável, hein? Top, Thiago. Porra, delícia. Confortável, né? É? Nossa, muito boa. Olha é uma maravilha aí. Sala, tá vendo? Olha lá. Deixa eu mostrar o que tem aqui. Cafézinho, cappuccino, acho que o Thiago gosta. Ó, bebidas, ó, variar água de coco, água com gás, sem gás, é, frutas, de iogurte, ó, geleinha. É. Bonitinha a sala, viu? Ó, bolos. O que é isso? Caldo? um caldo, Não né? um caldo, caldo verde, né? caldo verde. E salgadinhas, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Bonito, né? Você vai pegar o que aqui nessa sala? Isso aqui que tinha... Te... Foi o seu o Opa! Aí tem a parte de criança aqui, ó. para eles poderem brincar. Aí, ó. As crianças para brincar, brincarem, ó. Aí, ó. Espaço de criança. Achei legalzinho, né? De lá de kids, ó. Tem... Quem tem criança vai ser é legal assim, acha uma casa com umas cinco crianças aí brincando, né? E aqui é a área da TV não tem a sala, tá, se dá isso, tá? Esse espaço. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o banho, ó, box, a pia. Ó. E aí aqui é só banho mesmo, tá? Ó. Então aí teria aqui para um outro, outra sala para você poder usar. Mas tem aqui essa a, a ducha né? Pra você tomar um banho gostoso. Quem vai viajar, né? Aí, ó. tranquilo. Esse é o banheiro. Então bem tranquilo. A sala é essa daqui. Aqui na The mas por que essa é sala aqui? Hum, tem outros cantores. Conhecer, tem. Mas tem, tem. outros, né? Você consegue ver as outras? Né? Tem na Plaza, a Plaza, a é. plaza um tem tem a de Manaus. A Plaza da Tem Normal já foi. Tem alguns segundos, né? E o Belhote foi o Belhote? Foi também, Galo. Mas vem todos então. Já. Aí, então, tem <risos> o tal dois já está completo. Completo. Você ganhou de mim? Você é? Assim, né? Paraíba. Da Paraíba, aquele lugar. João Pessoa. João Pessoa, o André e Guanesme encontrou aqui. The Lounge. Está aí o Thiago, tudo bem? Olha lá, ele lá. Gostou da sala? É só. Ou não? Show de bola. Né? Assim, já fogou muito aqui, né? É. Porque tem muita fila aqui, acabou. Tá Travado Pra, fazer, pra fazer isso. E qual que você usa aqui, Lodge? Que fiat, pés, pés, pés? Todos? Todos, todos. tem, Sim, tem todos. três? É. Qual que é o que você tem? Como? Um Enter. Um, ah, então? Tá completo, né? E o pior é de qual? É o... É, é. o l é. Ah, o é. Legal, show de bola. O <risos> Antônio, manda um abraço, pessoal, do canal do Black Card Luxo aí. Um abraço aí, Então, galera. onde você é? Paraíba. Paraíba é a esposa ali, ó. Só na marula. <risos> <risos> Olha o Achei um membro aqui, ó. Aí, aí. Fala, galerinha. <risos>